Olá, amigo internauta, leitor do Jornal o Diário de Suzano, começando mais um DS Entrevista. Hoje estamos recebendo o Rodrigo Guarizo, ele é presidente da ASSE aqui de Suzano, da Associação Comercial e Empresarial aqui de Suzano. Vai comentar um pouco da segunda edição, a nova edição do Liquida Suzano Altos que vai acontecer aí, Uh, nesse final de semana, se eu estou errado, não, 20 não. e 23, né? Isso. Dias 20 e 23 de outubro, é, ele vai comentar um pouco sobre essa nova edição e comentar outras coisas em relação a ah, esse setor é, comercial aqui da cidade. Rodrigo, agradecer aqui a sua participação, desejar uma boa tarde para você e pedir para você também desejar uma boa tarde para quem está acompanhando a gente. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos que estão nos assistindo hoje. Queria agradecer aí mais uma vez a oportunidade do Grupo Diário do Suzano, mandar um abraço para o Edgar, que não está aqui é, hoje. Hoje a gente fez uma. <risos> trocamos de lugar. <risos> agradecer o espaço que vocês sempre dão para a nossa entidade, trazer as novidades, trazer nossas ações. Né? Boa tarde, vamos tentar uhum. discorrer aí sobre o liquida, sobre as questões do comércio da cidade aí nesse, nesse tempo. Bacana, Rodrigo. Bom, então vamos começar já falando do Liquida Suzano Altos Essa é a segunda edição né, do, do, do Liquida Suzano Altos Queria que você contasse os detalhes de quando que vai acontecer, é, horário é, e também que você fizesse uma avaliação da primeira edição. Bom, na verdade é a terceira edição. Ai, terceira, a terceira já? Estou oh, meio furado aqui. Então. Nós fizemos uma em 2019, né? infelizmente aí, por conta da pandemia nesses dois anos não houve e fizemos uma agora em abril. E retomamos agora em outubro. Vai, ser, vai começar agora na quinta-feira. Uhum. Começa dia 20 e termina no domingo, das, 8, das 9 da manhã até as 8 da noite, lá no Parque Max Pfeffer. Bacana. Então, são três edições já. Terceira edição Terceira já. edição. Queria que você fizesse, então, uma avaliação, né? Eu sei que... Tem muitos números que a gente quer perguntar, mas é um pouco mais complicado né, é, de, é o, de contar. Hoje é, hoje é o maior feirão aqui na, na, na cidade, Eu acredito, uhum. até, até na, na região. É, a gente vai ter mais de 320 carros expostos. Bacana. É, estamos com a parceria aí com o Banco BV, que vai fazer as, os financiamentos, as análises de crédito. Temos aí diversos lojistas da cidade e... É um evento que, ele, além da, da, do setor alto do, do, dos lojistas de automóveis, da venda em si de alto, ele também mexe com diversas outras, é, outras empresas relacionadas ao segmento. Né? Uhum. Aí envolve seguradoras, é. vistorias, aí você tem a parte de acessórios automotivos. Ah, né? Então, você, uhum. você não só o feirão, não só a venda de carro em si, mas você ajuda a fomentar toda uma cadeia que tem em volta do, do segmento automobilístico aqui na cidade. Bacana. E também tem, parece que vai ter praças de alimentação, alguma tem, coisa? Tem, nós em... temos lá durante o evento os food trucks. Ah, legal. São quatro, quatro food trucks, vai ter alimentação, pastel, espeto, comida japonesa. Bacana. Durante o evento, a média de público ali no, no parque, pelo menos aos fins de semana, transita ali de quatro, em torno de quatro mil pessoas ali na, no, uhum. nos fins de semana, né? E é um evento que, apesar de tá estar tá regionalizado aqui na, na, na, na cidade, ele abrange todo o GT uhum. Então a gente tem visitação de, de, de gente que vem ali da, de Itacoá, Poá, Ferraz, Mogi. Mogi. Uhum. Né? A gente tem uma abrangência regional assim, muito, muito grande durante o evento. Uhum. Agora mais fim ainda uhum. mais agora no uhum. fim Fingindo. do ano, né? Todo mundo querendo dando aquela respirada, a economia dando uma melhorada, as taxas de juros se adequando novamente. O pessoal quer trocar de carro, é uma ótima oportunidade, porque vai estar tá concentrado ali uhum. e, no, e geralmente em ferões a gente consegue melhores negociações, uma avaliação melhor no seu, no seu usado. Uhum. E são é, esses feirões, assim, concessionárias, tudo organizado, são gente assim, carros. São todas okay, empresas, né? são todas as é? empresas é, inclusive, é, que são todas com, cadastradas no banco, uhum. é, nos bancos, né? são empresas idôneas. É, a responsabilidade de comercialização é de cada, cada uma das empresas. Uhum. Mas a gente procura selecionar e dar oportunidade para as melhores empresas do segmento daqui na cidade. Sim. Hoje, se eu não me engano, temos mais de 80 agências de, de carro na Aqui cidade. Aqui na cidade? Só na cidade de Suzano. Interessante. E dessas aí, ter, vão ter lá quantas, você falou? Vão ter 14 lojistas, 14 lojistas. 14 lojistas. Inclusive, nas nossas redes sociais tem lá todas as lojas que estão participando, os foods, os parceiros. Vai ter... É, durante o Ferão vistoria uma empresa de vistoria lá na, na durante o evento vai ter despachante uhum. a pessoa já pode sair com o carro então na verdade você não é, na, na na hora não né na você hora tem todo sim, tem, é, tudo tem um... vai depender porque tem o trâmite aprovação de ficha sim. a vistoria não sei como funciona no fim de semana né mas a entrega do carro é pelo lojista pós feirão pós-feirão. Mas a, a compra, tudo ali já acontece. Exatamente. Né? Essa é, é a ideia, tudo, né? Tudo que ele precisa para efetuar a negociação vai estar tá ali dentro uhum. do, do espaço. Uhum. E como que você vê, assim, é, terceira edição, é óbvio, né? É óbvio que deu certo. Sim. Mas eu queria que você fizesse uma avaliação dos lojistas, né? A, apresentasse assim, para quem está acompanhando a opinião dos lojistas em relação a, a, esse, a esse leilão, esse feirão aí. Como que eles veem é, a, o feedback de todos eles, muito favorável, muito uhum. favorável, muito positivo. É, apesar de a gente estar tá no ano compli, complicado para todo mundo em relação a vendas, o, a última edição foi muito bem aceita, tanto que a, a, a maioria dos que participaram da da primeira, da da primeira edição desse ano estão conosco já na, nessa segunda ah, também. Uhum. É, todos os espaços foram comercializados, não faltou nenhum, nenhum, nenhum box, né? uhum. então todos os boxes foram comercializados. Eu acredito que tem tudo para ser um sucesso. Bacana. É, no caso, a, outra, a segunda edição foi em abril, você comentou? Foi em abril. Foi, em foi abril. logo então quando você já chegou para ser presidente, você já quis retomar esse... esse é, na foi verdade, um... assim, em 2019, inclusive até mandar um, um abraço aí para Maria Paula, que é da MP Feiras e Eventos, ela procurou a gente, ela estava acostumada, tinha expertise de fazer feirões na, uhum. na na região, procurou a gente querendo uma nossa parceria para fazer em Suzano. E foi uma parceria que deu certo. Desde hum. o primeiro ali, a gente está tá junto nessa. É parceria muito bacana também com a prefeitura, que dá um apoio Sim. gigantesco para gente. É, e desde o primeiro, o, o primeiro foi o, o ápice, porque muito tempo não tinha <risos> na região, né? E estava é, num é, momento econômico marcou bom, pré-pandemia. É, eu lembro. Fez, fez fila lá, né? Fez, eu fez. É, foi... Foram quatro dias, assim, lotado, uhum. bastante gente. Você vê muita família é, querendo <risos> é, realizar é, aquele sonho, é, né? Comprar um carro novo ali. Fazer né? a, a troca do seu, do seu bem. Então, desde, desde essa primeira edição, o evento é um sucesso. Bacana. Legal. E eu entrei no assunto de você ter assumido como presidente em março, eu queria que você fizesse uma avaliação né, desse período seu como presidente da ASSE, os desafios, acredito que você até comentou na outra entrevista que o anterior foi mais difícil que ele ficou dois anos em dois anos de pandemia. Sim, né? sim. Você já está nesse período aí já pós-pandemia, muita gente já vacinada, eu queria que você comentasse fizesse essa avaliação desse período seu como presidente? É, primeiro, é uma honra a gente que participar, que participa aqui desde, desde sempre, empresa familiar participa aqui do comércio, da uhum. indústria da cidade, e poder estar hoje à frente de uma, de uma instituição tão importante quanto essa. E já fazia parte da diretoria já do, do Fernando, o hoje atual vice-presidente, uhum e acompanhamos ali os dois mandatos de dois anos ele ficou quatro anos então durante esse período eu fiquei como diretor de marketing e os dois anos da pandemia foram muito cruéis Sim, então foi. muito projeto que começou a andar nesses dois primeiros anos do mandato dele uhum. acabaram sendo bloqueados e mudou o objetivo total da nossa da nossa atuação né uhum. então em vez de de fomentar mais negócios a gente estava ali na, na retaguarda para tentar é, Levar é, a questão digital para o comerciante, dar treinamentos, tentar amenizar o impacto da pandemia. Uhum. E aí agora, nessa transição, esse ano, a gente está conseguindo retomar muita coisa que vem lá desde a, da gestão anterior uhum. para poder agora voltar a um crescimento, <risos> espero que, é, bem estável novamente. É, acho que acredito e todo mundo torce para que siga assim, né, como está melhorando também. Eu queria perguntar, reforçar aí o papel da, da Associação Comercial, né? Você já passasse também aí é, é, o, as redes da Associação Comercial e falasse um pouco em relação a quantos associados. É, você já é associado há bastante tempo também, né? 15 já, anos, desde parece? 2006. 2006. 2006. Queria que você também comentasse um pouco em cima de quantos associados hoje tem. Hoje a Associação Comercial tem em torno de 1.200 associados. Certo. Né? 1.200 associados, a gente tem uma... <risos> Ainda uma abrangência não não tão não tão grande pela quantidade de empresas que a gente tem na cidade. Uhum. Eu acho que na última entrevista eu falei a quantidade de micro, pequenas, empresas que Falou. tem na cidade é é, é gigante. Chega a... 28 mil empresas, né? 29 mil. micros, 16 mês e 3 mil grandes ou médias empresas. Exatamente. Hoje a micro empresa, ela representa nacionalmente 70%, 70 do, das vagas de, de emprego no, uhum. no país. Uhum. É, é quase, é, mais de 90% são microempresas. Uhum. E 20% está concentrado dentro do, das empresas médias e grandes, que é um percentual muito pequeno. Entendi. Então, hoje a micro, pequena empresa e os MEIs representam 70% da, da força de trabalho no, e geração de renda no país. No país. É, Quais é as redes aí, aproveitando? Depois, no final, a gente reforça de novo? Vamos lá. A associação está sediada ali na Rua Presidente Rodrigues Alves 157, nosso WhatsApp é 966658471 E nosso site é acessusano.com.br E lá que também tem os dados do feirão agora, né? Lá tem os dados do feirão, tem os dados de todos os serviços que a gente tem Pro associado, para não associado né? Temos a consulta uhum. Boa Vista SCPC Serasa ah, Temos a, é, a locação do, do nosso espaço de auditório Uhum. Certificado digital, é, temos diversos serviços que, que são oferecidos, além de também ter nossa parte de eventos, lá está sempre, tá sempre a nossa programação de curso, uhum. tudo que vai acontecer no mês ali está no, no nosso, nosso site. Eu vou entrar mais nesse assunto da, do, das qualificações de mão de obra. A gente tem, eu separei algumas perguntas em relação a isso, mas eu queria perguntar um pouco em relação da expectativa para o fim de ano é, da ASSE, da Associação Comercial. fim de ano sempre é bem acalorado o comércio, bastante vendas. Eu queria que você comentasse aí como que já estão as expectativas e tem aí também uma ação no final do ano, ação de Natal. Sim, eu queria que você já entrasse nesse assunto também. Todo ano a gente faz a, a nossa campanha de Natal com diversos prêmios. Né? Uhum. Então, a gente distribui aí entre nossos associados os cupons, as urnas, a cada, e fica a critério de cada, cada comércio, né? A distribuição uhum. desse cupom, a, tanto a X em compras... Mas só para os associados? Temos para os associados e para não associados. Ah, tá. Quem uhum. não é associado hoje paga uma taxa. Entendi. Uma taxinha para receber por, por cupons. Né? São, no mínimo, os 300 cupons. Uhum. Aí você paga uma taxinha e você está participando do... Do liquida. Entendi. Do... <risos> da, campanha <risos> da campanha de Natal. Da campanha de Natal. Tem moto, né? É, é moto, uma... é moto TV. TV, bicicleta, celulares. Hum. Então tem uma premiação bem bem ampla. Bacana. E é para ajudar também a gente a fomentar ali a... o comércio uhum. na, na cidade. Então, junto com a campanha de Natal, a gente também faz a decoração ali da, dos trechos da, da Glicéria e Benjamin, aquela, aqueles portais iluminados. Uhum. Né? Então, o, o papel da Associação Comercial é justamente esse, é fomentar, a, fomentar o comércio, fomentar a atividade, tentar ajudar a economia da, da cidade a, a, a, a dar aquele ar para crescer. Né? Legal. Bom, Isabela, dá chamar o intervalo já? chamar um intervalo rapidinho, a gente volta então para falar mais é, das qualificações que a ASSE proporciona para tanto para o empregado quanto também para o empresário que vai contratar. A gente volta então já já com o Rodrigo Guarizo da Associação Comercial. Residencial Caxanga 2. Dois dormitórios com elevador e uma vaga de garagem. O conforto que sua família merece com playground, espaço pet, área de churrasco, salão de festas e muito mais.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 Bem-vindos a Gold Star Veículos, onde você encontra o seu seminovo com qualidade, procedência e preço baixo. HB20 com Fola XEI 2.0 Flex, automático, único dono, por apenas R$ 88.900. Venha para a Gold Star Veículos, o seu seminovo está aqui.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 Voltamos, pessoal, aqui com o Rodrigo Guarizo, da Associação Comercial, presidente da Associação Comercial aqui de Suzano. Ele já falou aqui no primeiro bloco é, um pouco sobre o Liquida Suzano Altos, que acontece agora, dia 20, do dia 20 ao dia 23 de outubro. É, e agora a gente vai falar um pouco também aí da, de emprego, né, um assunto também muito relevante. É, queria que você comentasse um pouco, é, Guarizo, a geração de emprego aqui em Suzano, Suzano sempre é, à frente aqui na região, e você trouxe uma informação aqui em off que o Alto Tietê talvez lidera no, no Estado em geração de empregos, queria que você confirmasse se sim ou se não, e falasse um pouco da geração de empregos aqui na cidade. Pô, Suzano, eu tenho percebido, se eu não me engano, em 2019, foi a cidade que mais gerou emprego no Norte-GT no uhum. E isso deixa a gente bem, bem feliz. Falou expectativa de fim de ano, tudo. Esse é um índice que faz a gente é, ter bons, bons, bons, vamos dizer assim... Boas expectativas para final do ano. Uhum. Porque o saldo... É, Acumulado no ano, em Suzano, se eu não me engano, está mais de 12 mil vagas, vagas né? preenchidas. Uhum. Mas aí você tem que descontar as, os, as demissões com as a, admissões. Todos os meses a gente tem um saldo positivo. Então, isso mostra que a economia está crescendo. Então, agora em agosto foi um saldo positivo de 657 vagas. Então, uhum. cresceu é, 657 empregos na cidade... Isso mostra que a economia, por mais tímida que ainda esteja, é, a gente está tá percebendo uma, um avanço. Apesar de todas as dificuldades, uhum. é, falta de matéria-prima que a gente está vendo, está crescendo bastante. Ah, tem alguma conversa entre você e o André, em relação à geração de emprego, vocês se conversa, tem algum tipo de projeto, assim, porque... Sim, sim, no, a gente no caso, parceria, a, a gente está sempre em contato. Sempre com a Secretaria contato. de Desenvolvimento Econômico. André Loduca, né, que sim, é o secretário de Desenvolvimento. Sim, hoje a gente tem, tem um bom relacionamento com, com o poder público, uhum. com as, as demais entidades também. A gente tem um, um grupo, a gente se conversa bastante, o AB, Associação dos Arquitetos e Engenheiros, Cresce, Cresce. Uhum. É, eu ficar citando vou esquecer alguma, Não, quem tranquilo. vai brigar comigo mas todas as entidades é, é, se conversam bastante a gente está sempre em contato para trazer trazer melhorias e a secretaria de desenvolvimento a gente tem uma parceria bacana tem muita ação uhum. em relação referente ao, ao artesanato hoje uhum. eles cuidam da, da de toda todo artesanato da cidade a gente auxilia em, em diversas diversas ações uhum. É, nessa, falando assim de geração de empregos Eu queria entrar no assunto da... Você disse na última entrevista que o portal de vagas de você estava em reformulação Sim. Queria perguntar se ele já está já pronto, se ele já está funcionando Como Sim. que funciona para quem estiver acompanhando, quiser se candidatar ali Ou deixar o currículo, como que faz, acessa o que, como que é Hoje ele está em fase de implantação já, já uhum. a gente já está alimentando a base de dados A gente ainda não divulgou é, não fez uma divulgação maciça ainda, porque ainda tem, é, a gente está alimentando. Mas já está disponível dentro do nosso site, acessosano.com.br. só clicar lá em Portal de Vagas. É um cadastrinho simples, você consegue colocar o seu currículo. Esse uhum. currículo é, ele fica à disposição é, de todos os, todas as empresas que são cadastradas e associadas a nós. Lógico, tem a LGPD, né, tem toda, toda essa segurança. E algumas vagas já anunciadas E o legal também é que nosso portal Ele abrange todo, é, Todas as associações que utilizam esse mesmo portal Eles estão linkados ah, Então sim. você consegue consultar outras, é, outras cidades conseguem consultar vagas é, Dentro do nosso portal uhum. Então pode, pode entrar no nosso portal Fazer um, um cadastrinho simples é, coloca Coloque seu, seu currículo lá que a gente está começando a alimentar a nossa base. A uhum. né? tem muito físico ainda, muito <risos> currículo físico. ele está tá, é, tá subindo. Como que se... Mas tem alguma legal televisão? Em relação ao currículo, a gente também ainda... Isso é uma coisa perene lá. Uhum. Você que está desempregado, está precisando de impressão de currículo, é só levar uma cópia do seu currículo lá. É, a gente faz até 10 cópias para a uhum. pessoa poder é, fazer a distribuição e a gente arquiva uma no nosso banco já na, nesse ato. Ah, que legal. Tem alguma expectativa de quando que finaliza esse portal aí de vez? Mas ele já está tá funcionando, funcionando né? agora é uma coisa meio orgânica, uhum. né? agora precisa o pessoal entrar, se cadastrar, nós já temos algumas vagas lá disponíveis, uhum. é, a gente ainda está na fase de adaptação da sociedade, porque a gente sempre recepcionou manualmente. Então agora a gente está na fase de adaptação do associado mesmo a entrada, ele fazer ah, o cadastro, entendi. ele poder colocar a vaga dele. Falando um pouco também é, qualificação da mão de obra, né? Eu lembro que você comentou já que queria iniciar alguns cursos para os trabalhadores, assim. como que tá? Já iniciou? É, já. Como é que ele é realizado? É, cursos do que? Como que é? Já, já. Inclusive, a gente tem uma parceria muito forte com o Sebrae. Uhum. Até queria mandar um, um abraço para o pessoal do Sebrae aqui da região de, Regional de Mogi, a Gil e a Dani. É, nós fizemos, desde o começo do ano, tivemos o curso da, da, do segmento de alimentação, e cadeia da moda e da indústria. Uhum. São cursos hoje, que não, não, não são aqueles cursos é, básicos. Hoje é um curso mais aprimorado. Hoje o Sebrae está trabalhando bastante em resultado, não em quantidade. Então ele tem um acompanhamento na sua empresa, durante o curso, pós o curso. Eles têm consultores é, de várias é, marketing, consultoria digital, financeira. E o bacana é que todos esses cursos eram, é, eram pagos. Uhum. E a, a, acredito que até o final desse ano eles vão permanecer todos é, de graça. De graça, né? bacana. Sem custo algum, uhum. eu não sei quando o SEBRAE deve voltar, a fazer alguma cobrança, mas por enquanto esses cursos são gratuitos. Uhum. A da alimentação, uhum. inclusive, tem a participação do SENAC. Ah, Então, legal, se a gente o Senac... tem nomes de peso ali, uhum. fazendo essas instruções... E no caso, se alguém quiser fazer, ver, é, tem no site da ASSE, tem... Então, eu convido todo mundo a curtir, compartilhar nossas redes sociais, porque hoje a gente, o e-mail, a gente tem uma base de dados ali dentro dos nossos associados, mas a gente está abrangendo também é muita, muitos não associados. Uhum. Hoje a gente tem curso para... A gente está até programando agora para recolocação de mercado de trabalho. Então, aquele cara que está parado, às vezes precisa daquele aquela repaginada uhum. para poder tentar voltar pro mercado até pra gente pegar esses currículos direcionar para algumas empresas que solicitam pra gente então eu convido para todo mundo ficar antenado né? a gente tem o nosso nosso Instagram, nosso Facebook todas as nossas ações são divulgadas ali, então segue a gente, né? marca Legal. ele tá criando também <risos> o canal do Youtube que ah, a gente vai bacana. começar a alimentar com alguns vídeos uhum. é, vídeos rápidos de algumas instruções, né, alguma, alguma coisa, uhum. aquela coisa mais, mais básica ali de... É, não, não fugindo tanto do assunto, mas agora me veio essa curiosidade, a associação de Suzana, é bem ativa, né? que Queria, c... Queria que você comentasse como que ela é, assim, no estado como um todo aqui, né, ela é bem, já é bem comentada, acho que, me corrija se eu estiver errado, talvez uma das principais, das mais ativas né... ativas no estado de São Paulo hoje é, em 2019 a gente ganhou o prêmio brilhantemente Facesp uhum. é um prêmio que ranqueia a, a, to, a nível estadual as associações comerciais hoje nós somos federados à Facesp temos aqui a Ra3 que é a região do Alto Tietê que engloba todas as associações todas têm um trabalho assim fantástico e a gente nas nossas reuniões a gente percebe que a gente tem um o guarulhos está aqui tem um uma um tamanho Gigantesco, pela, pela cidade depois da capital, São Paulo é a segunda cidade mais, com maior economia no estado, né? Mas a gente ranqueia ali no, no, no, no, nos nossos índices entre quinta sexta cidade, dependendo da, da, dos produtos do, do, do ranking, porque tem vários rankings, Sim. né? Você não pode generalizar, porque tem muita associação que tá numa cidade, às vezes, de 30, 50 mil habitantes. Hoje a gente está aqui numa cidade de 300. Então, é, o, os índices de avaliação são, são bem diferentes. diferentes. Bacana. É, eu queria que você comentasse também um pouco, né? A ASI também realiza muitas ações sociais, né? Realizou Sim. já de a, a ação social em arrecadação de cobertores. É, e eu queria perguntar se seguem com esses projetos, se vai retomar, tem previsão aí mais algum Sim, é, principalmente na, na, na pandemia a gente fez uma ação grande, ainda na gestão do Fernando, ele conseguiu... É, é, agremiar todas as outras associações, né, uhum. essas que eu acabei de citar é, fizemos uma campanha de arrecadação de alimentos arrecadamos 5 toneladas fizemos uhum. uma arrecadação de, de agasalhos uhum. é, e hoje todas uh, essas campanhas também pelo menos a promessa de agasalho de alimento a gente mantém então todo evento que a gente faz a gente pede para levar um quilo de alimento ou um agasalho, a gente tem uma parceria bacana com o fundo social, então a gente direciona bastante coisa para o fundo uhum. e hoje a gente tem também você até pedindo uma abertura aqui para fazer sim, a, com certeza a, hoje a gente tem dentro da associação o grupo da, do semec que é o Conselho da Mulher Empreendedora e de Cultura uhum. hoje quem está à frente do CEMEC é a Priscila Rossini inclusive no domingo agora elas estão realizando um chá é, em alusão ao mês de outubro rosa vai ser lá no, no Rotary quem quiser participar só ligar lá na na, na associação para maiores informações e elas também ela além de ter essa todo o escopo que a associação tem mais um pouco mais direcionado ali para para empresária mulher para uhum. aquele empoderamento feminino e tal é, elas têm um cunho social bastante bastante ativo também uhum. é uma coisa que às vezes a gente a gente sempre fala de alimento agasalho pô, elas fizeram um evento para arrecadar arrecadar absorvente feminino é uma coisa que muito, muito lugar tem déficit, às vezes tem. a gente não... Verdade. Né, uhum. nem... Então, as meninas do CEMEC também são muito ativas, tem bastante atividade, palestra, né, também lá na nossa página, lá nos eventos, todos os eventos do CEMEC estão sempre disponíveis lá. Bacana. A gente já está se encaminhando para o final, Rodrigo. Para finalizar, últimas perguntas, respeito da inadimplência, queria que você comentasse um pouco né, a... Teve aí um, um aumento aí de 5,6% em, em agosto agora, comparado a agosto do ano passado. Uhum. É, queria que você comentasse, foram 6.812 devedores registrados em agosto do ano passado e agora 7 mil. Né? Teve um pequeno aumento, deve-se algum motivo específico? Vocês também fazem algum estudo em relação a isso em estudo, mês a mês? Como que é? É, esse número de, de devedores, ele, ele, ele, ele funciona com saldo também, né? Uhum. Ali, isso aí é o número de inclusões. É, ele ah, também sim. tem o número de exclusões. Então, pelo que, pelo que a gente viu, teve mais inclusões, uhum. mas teve um volume de, de, de exclusão também considerável. O, em relação ao ano passado, <coughs> o mês de agosto é o mês que ele tem, tende a crescer. Entendi. Porque julho é aquele mês de é período escolar, muita gente sai de férias... Ano passado a gente não teve essa, essa, Verdade, essa né? questão de férias, viagem de família, etc. O pessoal gasta um pouquinho mais, porque as crianças estão em casa. Uhum. Então o mês de agosto ele dá um reflexo um pouco maior em relação a, a comprometimento financeiro e acaba tendo um número elevado na, nas inclusões. Entendi. Mas esse número ele, tá, ele se, mantém, se mantém bem estável. Uhum. Bom, é, queria que você comentasse isso é, para a gente finalizar, Rodrigo pode faltar né a questão do calçadão e que você... é um assunto que <risos> tô, tô, tô, tô volta toda vez né? mas só por cima aí será que tem alguma novidade alguma informação nova em relação a isso bom cara, isso, é, isso é uma questão do, do, do governo da prefeitura do, prefeitura do do governo municipal uhum. né mas tudo que é relacionado ao comércio tanto pela pasta do André quanto pelo, pelo prefeito as, as demais pastas tudo que envolve comércio a gente é chamado a discussão, Sim. a por enquanto ainda não tem não tem nada Sim. nada a discutido. Teve uma conversa lá atrás, né, um projeto, mas nada em relação a calçadão. Sim. É, o consenso acho que geral tanto do, isso eu não posso falar por, por eles, mas pelo que a gente sente é que é viável você fechar uma glicéria e uma beijaminha hoje, hoje na, hoje é na cidade, né? Uhum. O que eu sei que a gente participou de uma apresentação, de uma revitalização do centro, né? da, da questão, talvez, você tirar uma vaga ali de estacionamento, fazer um bolsão com, com, com alguma, uh, um recuo ali, uma área de convivência, uhum. né? o famoso, eu espero enquanto alguém está comprando. <risos> né? Entendi até para o pessoal do próprio pessoal do comércio você está na sala de almoço você está uma coisa mais agradável mais aconchegante como a gente está vendo em várias cidades aí a reestruturação do, do do centro comercial né beleza bom Rodrigo agradecer então a sua participação aqui pedir para você só dar as últimas informações novamente a à... O feirão, então, ali cuida Suzano Altos, acontece agora dia 20 ao dia 23, certo? Exato. Das, 8, das 9 às 8 da noite? 9 às 8 da noite. No parque Max Pfeffer. Positivo. Então, convido a todos vocês aí, todo mundo que está pensando em trocar, em trocar de veículo, é uma ótima oportunidade. É, vão estar diversas lojas reunidas, mais de 320 veículos. Isso 320 no chão, né? Porque uh -huh. conforme vai fazendo as vendas, Verdade. vão trocando. Tem uma, uma rotatividade maior. Então, todas as. Uh, o respaldo ali para compra, vistorias, uh, aprovação de, de financiamento na, na na hora, né? Lógico que com, <risos> com a aprovação de crédito. Mas até quem não está pensando é um, em trocar agora, né? Uh, o feirão, ele também tem um efeito futuro. Uhum. Às vezes a pessoa, nesses quatro dias, está ali, está pensando, fez uma proposta. E aí durante o mês ele vai pensando, ele volta no lojista lá para comprar aquele carro ou outro. Então para você que está que tá pensando em trocar, hum. ou quer passear, vai lá é, visitar os food trucks, visitar é, o parque. Hoje o, truck, parque hoje o parque está tá lindo, né estive hum. lá domingo lotado, Sim. muita família, o pessoal fazendo o piquenique. É um, um ambiente, momento, um, um ambiente agradável. Bacana. Queria que você também deixasse a, novamente a, os contatos da ASSE, rede social, é, endereço, telefone. Vamos lá. Então, Facebook, Instagram, ACS Usano. Em ambas as redes você encontra a gente, segue, para saber das novidades. Bastante gente também reclama, pô, não fiquei sabendo. Consegue <risos> a gente que, que com certeza é, alguma coisa, algum curso, alguma coisa que a gente, que a gente tem lá vai interessar. E também convido para ir lá visitar. Uh, a gente também tem o posto do Sebrae aqui, uh, atendendo ao micro e pequena empresa. É. Fica lá na, na nossa sede, que fica na rua Presidente Rodrigues Alves 157, uhum. naquela travessa onde era o 10. Né? Hoje é o DS uhum. Clube lá, né? na, na, na quase de frente. E WhatsApp, 966658471. E o site www.acessosusano.com.br Bacana Bom, Rodrigo, agradecer então a sua participação aqui, agradecer também quem acompanhou a gente até este momento é, convido vocês a compartilharem essa live, é, se inscreva no canal do Youtube do Diário de Suzano curta nas redes sociais e tem no, um sininho, quem está acompanhando aqui no Youtube tem um sininho, quero que você ative esse sininho para você receber as notificações de quando uma nova live começar beleza pessoal? Muito obrigado então amanhã tem mais dessa entrevista